Galera, vocês sabiam que o nosso querido Kratos ele já tem uma arma poderosíssima para poder fazer frente ao Mionir do Thor em God of War? Pois é, rapaz! Essa informação inclusive o God of War 2018 já tinha dado pra gente e fazendo um pouco mais de pesquisa aqui, eu peguei mais alguns detalhes acerca da criação do Mioni relacionado aí a essa arma do Kratos que é o Leviatã. Sim, rapaz, esse machado delicioso, é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. Saudações delícias, eu sou o Caio Nobre, vamos para mais um vídeo aqui de God of War, com informações detalhadas aqui, com base nas coisas que podem acontecer no God of War Ragnarok. Então já deixa o likezinho se você tá curtindo esses vídeos, se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e acessem o link aqui embaixo da ProPlay Energy e compre lá o seu energético em pó, pode dar aquela nos gameplays, boné e coqueteleira Também com 20% de desconto Utilizando o nosso cupom que é o meia lua 20 Link aqui embaixo no primeiro comentário fixado Acessa lá e ajude a gente nessa empreitada Também, então vamos lá meus amigos O que que tá rolando, cara? A gente tem visto Muito aí na comunidade, a galera comentando Sobre o quão poderoso o Thor é E ele realmente é poderoso tá Como um deus, digamos assim Tirando o martelo Mjolnir da equação Que é uma arma extremamente poderosa A gente sabe muito bem disso, tanto na mitologia norte Quanto nos filmes da Marvel, a gente vê isso aí, e levantam-se muitas discussões com relação a uma luta entre Kratos e Thor no intuito de saber aí quem levaria a maior vantagem em uma briga dos dois, saca? E eu vejo que muitos aí da comunidade e eu me incluo nessa também, viam mais vantagens aí para o Thor por conta do Mjolnir, mas o God of War 2018, ele traz pra gente algumas informações ali, tanto no game, quanto em materiais adicionais aí que a gente pesquisando a gente encontra, que o Kratos, ele já possui sim uma arma para poder fazer frente ao Mionir do Thor, que é o Machado Leviathan. Uma evidência disso que nós temos é um diálogo de Brock e Sindri no God of War 2018, que eu vou mostrar pra vocês agora, deixa eu trocar até minha tela aqui ó, eu vou tocar esse diálogo aqui pra vocês verem e depois eu volto pra gente poder comentar, porque eu tenho mais algumas informações pra poder passar pra vocês. Então, deixa eu tirar minha tela aqui rapidinho, minha câmera, se liguem aí depois eu volto. ó. Como foi a viagem pra YouTube? Só uma privacidade pra eles. O menino descobriu que é gigante. Não precisa de um interrogatório. Brock, você sabia? Ah, a gente sabia que a Feia era a última guardiã dos Jotnar em Midgard. Por isso fizemos uma chave. A intenção era restaurar o equilíbrio de poder. Depois que o Thor ficou surtado com o martelo. Mas parece que no fim, ela escolheu outro caminho. Ela escolheu, bom... Vocês. Vocês dois. Deve ter percebido que era a melhor chance dos gigantes não sumirem. E agora, eu acho que isso é com vocês. Pois é, meus amigos, vocês viram aí que o próprio Sindri fala que eles criaram o machado por conta do Mjolnir, que eles criaram para o Thor, que estava chacinando ali os gigantes, entendeu? É uma informação assim, tipo, muito curta, mas já quer dizer muito pra gente. E aí eu pesquisando um pouco mais acerca do lore do God of War, eu achei um material bem interessante aí, que conta como Odin ficou surtado ali, depois de casado com a Freya há muito tempo, a gente já contou essa história inclusive aqui no canal, ele soube da profecia do Hag e ficou maluco, cara Ele queria de todo jeito tentar impedir isso daí E aí, ao invés dele de juntar os seus exércitos ali E fazer frente aos Jotun Que ele também já sabia Que eram os responsáveis aí pelo Ragnarok E também por sua morte Já que ele é morto por um gigante Que é o nosso querido Lobo Fenrir Num ato maluco e desesperado Ele vai até Brock e Sindri E pede para eles forjarem uma arma poderosíssima aí para ele poder passar pro nosso querido Thor. E aí eles forjam o Mioni, que tem os poderes de trovão e tudo mais Passa pro seu filho e diz Mano, mata os gigantes todos aí A gente precisa dessa galera toda morta pra poder tentar impedir o Ragnarok de todo jeito E aí começa toda aquela chacina que a gente sabe no God of War que acontece né? As histórias do Mimir pra gente ali Acho que até o Brock e o Sindri mesmo A gente acabou de ver aqui né? que eles falam que o Thor fica surtado com o martelo E com base em todas essas atrocidades que o Deus do Trovão fez ao longo do tempo em posse do Mjolnir o Brock e o Sindri, eles se sentiram muito culpados por terem criado uma arma tão poderosa que fez com que os Aesir atacassem os gigantes assim dessa maneira. E eles próprios tinham um apreço também pelos gigantes, entendeu? Eles conheciam a Laufei, que é a esposa do Kratos, no caso, né? Até mesmo nesse diálogo que eu acabei de mostrar pra vocês, a gente sente um pesar na voz dele e nesse material também que eu pesquisei com relação ao lore do God of War aí. Ele fala que se sente culpado demais por ter criado uma arma que tá causando tanta destruição, tanta matança e tudo. O Brock também se sente culpado por isso, apesar de adotar aquela postura de, tipo assim, cara, o que tá feito, tá feito, não tem mais nada que a gente possa fazer e tudo mais, e é isso. E só ressaltando, cara, que passou um período aí de mais ou menos 30 anos, pelo que eu li aqui, desde que eles forjaram o até eles decidirem forjar uma nova arma que, de acordo com eles, poderia restaurar o equilíbrio entre os reinos ali, né? E foi aí que eles decidiram criar uma arma para Faye, a esposa do Kratos, né? Que é o machado Leviathan, que seria basicamente a contraparte do Mjolnir. E um detalhe da hora com relação à criação do machado aí, meus amigos, é que o Sindri dá um toque final de um potente poder mágico incomparável em qualquer reino, quando eles estão terminando de forjar o Leviathan, né? Daí o Brock pergunta como eles deveriam chamá-lo. Daí o Sindri responde que a arma será incomparável na mão de um guerreiro honrado e, portanto, ela deve receber o nome de um ser incomparável. E aí eles decidem por fazer uma referência à serpente que habita Midgard, no caso aí a nossa querida Yormungand, e assim eles nomeiam o Machado de Leviathan. Olha só que da hora, cara. Seria uma arma tão poderosa quanto o Mione, só que com outras propriedades, como a gente vê o Kratos utilizando aqui O Leviathan é um machado que conjura poderes de gelo Diferente do Mjolnir que conjura poderes de trovão e tudo mais E aí eles criaram essa arma e passaram para Laufey Na esperança de ela restabelecer realmente esse equilíbrio de poder aí Entre as duas raças, de forma que ela conseguiria enfrentar o Thor de igual para igual, só que aí como eles dizem nesse diálogo que eu acabei de mostrar pra vocês ela tinha outros planos ela decidiu por criar uma família obviamente a gente sabe que a Faye sendo uma giganta, ela tinha ali a sua clarividência, ela já tinha visto muito mais além, isso é mostrado pra nós no God of War 2018, inclusive nós temos que fazer vídeo sobre isso, poder comentar algumas coisinhas bem interessantes a respeito da personagem e que o próprio Cory Barlow fala também a respeito dela, e aí com essa decisão de focar na família, ela acaba por passar o Machado Leviathan para o nosso querido Kratos. Ou seja, Kratos tem sim já uma arma para poder fazer frente ao Mionir do Thor. Então, só com essa informação, cara, já dá para a gente poder imaginar uma luta poderosíssima entre os dois personagens, porque o Thor, a gente não tem ciência, até o momento pelo menos, de que ele sabe que o Machado Leviathan foi criado para ser uma contraparte do Mionir. Daí eu fico imaginando ele chegando para poder enfrentar o. Kratos no God of War Ragnarok lá, todo cheio de si, porque ele tem o Mjolnir, que é a arma mais poderosa, que fez ele matar gigantes e tudo mais, porque a Feia eu acho que ela não chega a entrar em bate com o Zezir utilizando o Leviathan. Antes disso, ela escolhe focar na família e passa essa arma pro Kratos. E aí eles começam a brigar lá, o Thor faz um primeiro ataque com o Mjolnir, e o Kratos consegue tancar com o machado. Imaginem que foda! foda que vai ser isso caso eles adaptem dessa maneira porque a informação tá aqui a gente tem 100% de certeza que o Leviathan é uma arma que faz Frente sim ao martelo Mionir do Thor Então eu acho que isso levanta ainda mais As nossas expectativas para poder ver uma Luta desses dois personagens Utilizando as armas mais poderosas Desse reino, entendeu? E ainda nós temos O adicional de que o Leviathan Está imbuído com Aetir Que é o veneno da cobra, a gente já fez vídeo A respeito disso aqui, saca? Que pode ser Aí uma vantagem a mais Pro Kratos na luta contra o Thor Então com base em tudo isso que eu falei, galera Olha, o machado Leviathan ele tem uma importância muito grande aí dentro dessa história, por conta de ser uma arma capaz de fazer frente ao Thor e ao seu martelo porque se não tivesse o machado, quem faria alguma coisa contra o Thor, cara? Não teria e o único capaz de peitar o deus do Truvão é quem? Kratos, porque ele tem uma arma que foi criada pelos mesmos anões que criaram o Mjolnir olha só que ideia foda mano, que os caras tiveram aí, de criar uma arma similar ao Mjolnir justamente para nós termos esse embate entre dois grandes deuses e o. A minha gente vai torcer pro nosso querido Cratão poder dar uns tapas na cara do Thor, né gente? Arrancar aquela barba dele na mão, ó, na mão mesmo. Mas e aí galera, o que vocês acharam disso? Vocês já sabiam dessas informações aí acerca do Leviathan? Até essas adicionais aí que eu comentei sobre os anões se arrependerem e tudo mais e ter passado aí... 30 anos até eles decidirem, de fato, criar o Leviathan pra Fei, para poder restaurar o equilíbrio de poder e dar uma vantagem pros Yotuns. Comentem aqui embaixo o que vocês acham, comentem suas expectativas ao saber disso, que o Leviathan é tão poderoso quanto o coloca aqui embaixo, cara. Eu vou adorar ver as opiniões de cada um de vocês. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais e fomos, galera!